Olá, nessa aula da disciplina de administração de materiais e logística, trataremos do, do conteúdo do módulo 4. O módulo 4 consiste na pesquisa operacional, sistema de transportes e gestão da cadeia de suprimentos. É, veremos né, as etapas e aplicações da pesquisa operacional, né, o conceito e caracterização de sistema de transporte e sobre a gestão da cadeia de suprimentos, que é conhecida na literatura, né, muito mais comumente, como supply chain management que é uma nova e promissora fronteira para essas empresas interessadas na obtenção de vantagem competitiva. Vamos começar, então, pela pesquisa operacional. Né? É uma ferramenta matemática que auxilia no processo de tomada de decisão em situações reais da empresa, do dia a dia da empresa, seja de produção, seja de transporte, né? da, da composição de materiais. Né? Ela é, uma, é uma, uma área muito importante para as empresas, né, que vem sendo utilizada cada vez mais, porém, num ritmo é, não tão importante né, quanto a sua importância, de fato, quanto ela ajudaria as empresas, de fato. É, pois ela envolve uma parte mais quantitativa, né, e exigiria é, um setor específico para trabalhar com ela. Né, inclusive, a pesquisa operacional, ela por si só, já, já é uma disciplina. Né? Então, o que veremos aqui, é na, na, nesse Nessa, nesse módulo, é uma introdução, para a gente ter uma noção do que é a pesquisa operacional, o que, que ela pode trazer para a empresa de contribuição. Então, ela é aplicada é, em problemas de, de condução de operações, para você se buscar uma solução ótima. É, o que, que é essa solução ótima? É a solução é, admissível que apresenta o melhor valor possível que você conseguiria chegar, com os recursos, as condições e as limitações que foram dadas para solucionar determinado problema, né? seja de produção, de transporte, né? É... E, para isso, você precisa de umas etapas para se chegar nessa solução ótima, através da pesquisa operacional. Primeiro, identificar e definir o um problema. É... Nem sempre os problemas se apresentam tão claramente para a empresa, né? Tão definidos, tão delimitados. Então... É, por isso, né, essa talvez seja a, a etapa mais difícil a ser executada. Né? É importante identificar os sistemas é, que se relacionam com um, um sistema que apresenta o problema. Né? Então, para isso, é fundamental ter uma equipe multidisciplinar né, de analistas para que o problema seja visto a partir de diversos ângulos, cada um com o seu olhar, com o seu carregado, com a sua, com seu conhecimento específico, né, para você ver de diversos ângulos e contribuir para a sua solução. Depois, formular os objetivos. Né? Os objetivos deverão ser atingidos com a solução do problema e deverão ser identificados e formulados. Muitas vezes, né? quase todas as vezes, matematicamente. Então, você vai identificar um problema, por exemplo, é, qual a quantidade que eu devo produzir para maximizar o meu lucro, maximizar a minha receita, qual a quantidade que eu devo produzir de cada item do meu portfólio de, de fabricação para eu diminuir o custo, né? Por exemplo, eu tenho uma, uma empresa de, de, de produção de, de, de móveis, né? Então, eu quero saber quanto de, de cadeira, de mesa e de guarda-roupa que eu devo produzir, dado que eu tenho uma quantidade limitada de metros cúbicos de madeira, eu tenho alguns gargalos de, de produção de cada um dos itens eu tenho determinado número de mão de obra, e cada mão de obra, é, por hora, produz tanto, né e cada um desses itens eu vendo por tantos reais, então, qual que é a quantidade ótima para eu produzir? Então, a, a pesquisa operacional nos dará esse resultado. Né? Então, você vai depois analisar né, as, as limitações, quer é fazer o levantamento das restrições, que você vai colocar nessa fórmula também. Né? É, em geral, essas limitações são relacionadas ao tempo, ao prazo, né, o orçamento, as demandas, as capacidades da empresa de transporte, produção, armazenamento, né, a tecnologia também, os equipamentos e processos, é, os inventários, né, que é a matéria-prima que você tem à disposição, negócio né, igual, por exemplo, que eu falei, da metros cúbicos de madeira, né, os produtos em processo ou acabados, entre outras variáveis. Então, tem inúmeras variáveis que você pode colocar dentro desse, desse, dessa, dessa fórmula, né, é, avaliar as alternativas que após identificar as alternativas que você tem né você vai é, escolher a melhor solução a ser aplicada né para avaliação das alternativas o decisor ele pode agir de forma qualitativa ou quantitativa né ele pode implementar também uma, uma visão dele ou pelo conhecimento que ele tem que assim o sistema ele dará a solução ótima mas ele não considera as sazonalidades, alguns outros fatores, que só o ser humano consegue ter essa noção. É, então, essas são as etapas necessárias para a gente ter a pesquisa operacional. É, um pouco da origem dela, para a gente contextualizar ela na história, né? ela veio também da revolução industrial. Né? Como houve o crescimento e a maior complexidade da, das organizações, a produção é, teve aquele salto né como a gente viu no módulo anterior a capacidade de produção superou a capacidade de demanda então teve um excedente né então as empresas tinham que é, aplicar melhor os seus recursos conseguir a solução ótima né devido a, a aquela quantidade de demanda aquela quantidade de insumos que tinha então é melhor prever a solução ótima então eles começaram a utilizar essas fórmulas matemáticas da pesquisa operacional para melhorar o seu negócio é, e também uma grande força que, que veio né, para ajudar no processo da, da aprimoração, do aprimoramento da pesquisa operacional, foi a Segunda Guerra Mundial. O Exército Britânico começou a tomar decisões com bases científicas né, sobre a melhor utilização dos seus, dos seus recursos, o melhor alocamento dos seus recursos, dos seus materiais. É, e isso foi de muito sucesso, né? eles tiveram grandes ganhos com isso na guerra, muitas operações de sucesso, Muita, muitos, muitas operações com custos reduzidos ou com sucesso aumentado. Então, essas atividades foram vistas com bons olhos pelas empresas depois, adaptados para o setor civil. É, e, depois disso, né, teve um grande crescimento da pesquisa operacional, principalmente com o um novo desenvolvimento de técnicas delas, né, que a gente vai ver rapidamente é, algumas, as principais, e as melhorias de hardware e software, né, Hardware são os dispositivos que que rodam né os programas né e os softwares são os dispositivos que, que a gente vê né o que o, o layout das coisas então com o aprimoramento disso né com capacidade de processamento cada vez maior foi possível fazer vários cálculos né colocar cada vez mais variáveis nesses programas de pesquisa operacional né para você ter é, uma solução ótima considerando inúmeras variáveis depois né a, como eu havia dito né, as aplicações dos métodos principais da pesquisa operacional na administração das empresas a primeira e mais utilizada é a programação linear que ele é, te dá o melhor mix de produção mistura de matérias primas a melhor mistura possível é, carteiras de investimento é, roteamento de, de veículos jogos entre empresas né, e aqui a gente usa uma ferramenta que chama simplex para o cálculo né, na programação linear, que a gente vai ver aquilo lá que eu havia falado anteriormente. Né, qual que é a produção, o mix de produtos que eu vou produzir nessa, nessa fábrica de imóveis, por exemplo, que vai aumentar a minha lucratividade, que vai aumentar a minha receita, ou que vai diminuir meu custo. Então, você define o problema, né, que seria esse, qual a quantidade que vai aumentar minha receita, ou diminuir meu custo, você coloca as limitações, né, limitação de mão de obra, de horas de mão de obra, de capacidade de produção da mão de obra por hora, né, os gargalos da produção de cada produto, quanto se pode fazer com cada, cada matéria-prima disponível, e você vai ter a, a solução ótima, através da programação linear. É a mais utilizada na pesquisa operacional. Depois tem modelos de redes, que são as rotas econômicas de transporte. A né, alocação de pessoal, monitoramento de projetos. Né, então, aqui, a mais utilizado é para fazer rota econômica de transporte. Que você faz o um mapeamento da área né, e vai ligando os pontos por peso, né, por importância do, da entrega, do fornecedor, e aliando isso à quilometragem que é utilizada na rota. Depois a teoria de filas, né, que usa-se para congestionamento de tráfego, operações de, em hospitais, né, que usa muito métodos é, de Kanban, né, uma demanda vai puxando a outra e dimensionamento de equipes de serviço, que também é muito importante. Você formular equipes de acordo com as capacidades de desempenho de cada um. Depois, vamos ao sistema de transporte, que refere-se aos vários métodos para você conseguir é, movimentar né, as, as, os produtos que você tem à disposição na, na sua empresa. É, é, as alternativas mais populares são os modos é, rodoviários, né, ferroviários e aeroviários. Né? É, modos rodoviários é o que a gente vê, transporte através de carros, é, ônibus, caminhões, motos, né? então, transporte por rodovias. Ferroviários, transporte por ferrovias, trens. Né? No Brasil, não é tão difundido quanto, quanto seria o ideal, é, mas é muito utilizado para transporte principalmente de grãos e minério, né? para exportação pra, até, até os portos. E depois, os aeroviários, que é o transporte por aviões de carga, é, e isso envolve decidir quan, é, quanto ao método de transporte, aos roteiros de transporte que você vai fazer para otimizar as suas rotas, diminuir custo, melhorar a rapidez, né? e a utilização de capacidade dos veículos, né? que isso aqui é muito interessante também. Tem uma, uma um sistema específico para isso, para essa capacidade que é a cubagem, que ela associa o peso das coisas com o volume que isso ocupa nos veículos, né, que é muito interessante para achar um ponto ótimo, né, assim como na pesquisa operacional, para achar um ponto ótimo que associe é, o quanto o veículo pode carregar e o quanto cabe nele em volume de metros cúbicos. Né, para você ter uma para uma, o caminhão, caminhão ou outro veículo sair com, com um peso adequado e um volume também adequado, otimizando o máximo possível do que cabe nele e do que ele aguenta em peso. É, e isso, né, o sistema de transporte, é o principal fator de trabalho para a tentativa de redução do custo Brasil. Né? O custo Brasil que é formado pelos itens como impostos, né, que o país tem uma alta carga tributária para as empresas, as estradas, né, as rodovias e ferrovias, né, sistema de armazenagem, transporte, hidrovias, sistemas portuários, encargos de mão de obra. Então, tudo isso e as dificuldades disso, né? ou a falta de estrutura de algumas dessas coisas, que, tem, é, que fazem o chamado custo Brasil, que o sistema de transporte é um dos principais fatores para você tentar minimizar esse custo. É, o sistema de transporte, então, ele trata da distribuição física dos produtos, que é uma parcela significativa né, do, dos custos de um produto ou serviço. Né, quando você vai fazer uma compra, por exemplo, você vê que muitas vezes o frete, é, até a maior parte do, do, do preço do, do, do pedido final que você vai fazer. Então, é muito importante o transporte no, na composição do preço do, do produto. E isso afeta muito a competitividade das empresas. Se a empresa conseguir é, diminuir o custo Brasil, é, melhorar, aprimorar o seu sistema de transporte, ela vai conseguir entregar um custo melhor. Né? Ou seja, um preço também do produto final menor, melhor e criar mais valor para o consumidor. Os é, fatos importantes a serem avaliados na, no sistema de transporte. Primeiro, velocidade de entrega. Né? que essa entrega foi efetivada dentro do prazo estabelecido. Né? Entrega dentro do prazo ou antes do prazo. Ajuda também na satisfação do consumidor. Ainda mais se ele estiver precisando muito do produto. Estiver né? ansioso por ele. Então, entrega fora do prazo tem um peso muito relevante também para a insatisfação do consumidor. Depois, a confiabilidade que é aquele sistema de transporte, se ele é apto, né, a empresa pode contar com o serviço desse transportador para entregar o produto final aos seus clientes. Né. Essa pessoa, empresa, que entrega muitas vezes, é o único contato que a, que o consumidor final tem com, com aquele processo. Então, a confiabilidade na qualidade da entrega, cordialidade, assistência que a empresa de transporte dá é fundamental no processo de criação de valor. Depois, a rastreabilidade. Né, que com o advento da TI é um fator cada vez mais, mais facilitado e indispensável. Né? É, você consegue, o consumidor consegue é, acompanhar em tempo real a localização do seu pedido. Depois, as condições nas quais cli o cliente recebe o seu produto, que é muito importante. É, pois é, é onde ocorre o primeiro contato do consumidor com o produto solicitado. Né? E as condições em que a empresa de transporte, através da forma de manuseio, embalagem, entrega, mostram tratamento é, dado no transporte do produto, o que faz parte também da experiência de compra do consumidor, que, se for bem vista, pode agregar também valor a essa cesta de fatores. Depois, a cadeia de suprimentos, né, que é um conceito muito importante também desse módulo, é, que é a gestão dessa cadeia de suprimentos, que na, na literatura a gente vê mais como Supply Chain Management, né, a CSM, que a gente chama que ela é nova e promissora fronteira para as empresas interessadas na, na obtenção de vantagem competitiva. Ela ajuda muito a empresa a se focar no seu, no seu objetivo fim, né, enquanto seus fornecedores, seus aliados, vão fornecendo os insumos para isso. Então, cria-se uma, uma correlação é, muito interessante, uma sinergia muito grande, quando consegue se implementar bem essa rede de cadeia de suprimentos. Então, é faz parte das estratégias competitivas das empresas, né, que é através do posicionamento, tanto dos fornecedores, quanto do, dos, do, como clientes dentro das cadeias produtivas, na qual essa empresa se insere. Então, uma empresa que está nessa cadeia produtiva, na supply chain management, ela é ao mesmo tempo fornecedora de alguma coisa e ela é cliente de alguma coisa. Então, fica essa sinergia. É, são empresas sempre interdependentes. Elas têm uma correlação muito forte. É que, através disso, se propicia um ambiente é, é, favorável para você instalar, por exemplo, o just-in-time, que a gente viu no módulo anterior, ou cross-docking, porque né, você pode contar com aquele sistema. Então, a, o objetivo principal, básico da CSM é maximizar a sinergia entre as partes da cadeia produtiva. Então, ela propicia entender é, o consumidor final mais eficiência pela redução de custos. Então, essa redução de custos... Né, vem através da adição de mais valor aos produtos finais que você consegue com a redução dos volumes das transações de informação, né, é, você descomplica toda uma cadeia. Dos custos de transporte, estocagem, você diminui, você quase não vai precisar mais de estoque, porque você pode contar com esses fornecedores que vai ter o produto para a sua empresa na hora é, que ele for necessitado, da forma como ele fosse necessitado, na qualidade que você combinou. É, da diminuição também da variabilidade da demanda de produtos e serviços. Né? Você não vai ter uma variabilidade muito grande, então as empresas vão conseguir atender, porque está tudo dentro dessa cadeia de experimentos, está tudo padronizado. É, e existem cinco passos básicos para você conseguir implementar a Supply Chain Management. O primeiro é a integração da infraestrutura com clientes e fornecedores, que é principalmente... É computacional, né? Os clientes e operadores logísticos têm é, permitido a flexibilização do atendimento, né, de, de, de, dessa interlocução de, de informações. Depois, reestruturação do número de fornecedores e clientes, que significa reestruturar normalmente através da redução do número de fornecedores para você ficar só com os que realmente é, são primordiais e estratégicos para a empresa. Depois, desenvolvimento integrado do produto, né, que é o envolvimento dos fornecedores. Desde os estados iniciais do desenvolvimento dos produtos né, até a parte de, de execução e entrega. Isso tem propiciado principalmente uma redução no tempo e nos custos de produção. Depois, desenvolvimento logístico dos produtos. É que permite que a concepção dos produtos seja projetada já visando o seu desempenho dentro daquela cadeia, né, visualizando as reduções de custo em todo o seu processo. Por isso que é importante o desenvolvimento com todos os... Os atores, os atores dessa cadeia de suprimentos, para eles projetarem cada produto e serviço de acordo com o que cada um vai fornecer na cadeia. É, depois, cinco, cadeia estratégica produtiva, que é a estruturação estratégica, a compatibilização dos fluxos é, dessa cadeia de né, os controles, as medidas que vão ser utilizadas para fazer esse controle. E, por fim, né, um último conceito importante da CSM, que é o outsourcing, que é um outro conceito importante que é, teve origem com áreas tidas como secundárias, e atualmente ele é fortemente é, utilizado nas áreas de manufatura, manutenção e também distribuição. É, ele é ação que, que parte do conjunto de produtos e serviços utilizados pela empresa, né, dentro de uma cadeia produtiva, e é, é providenciada por uma terceira empresa, ou seja, você terceiriza algumas, algumas, algumas atividades. Só que essa terceira empresa ela desenvolve é, continuamente a melhoria e a competência em atender aquele cliente, ela fica especialista naquilo. É, o cliente não deixa é, de manter essa estreita correlação, integração com a, com a, com a nossa empresa, por exemplo. Né? É importante ressaltar isso, é, que o outsourcing não é o que muitos pensam que é, só a subcontratação ou a terceirização, não. Ele é, em sua essência, uma relação de parceria né, e cumplicidade muito forte, né, de extrema lealdade, como mais fornecedores que você responsabiliza uma parte, uma outra empresa, por uma parte fundamental da sua. Né? Então, a CSM tem crescido, através de, de, desse fator também, fortemente no mundo e agora no Brasil, começando a crescer bem. E os avanços são muito significativos, tanto na área de serviço como na industrial. É, dito isso, né, é, esse é o nosso conteúdo do módulo 4, é o que tínhamos para tratar desse módulo, né, sobre os principais pontos. É, desejo a todos bons estudos, e até uma próxima oportunidade.